Teremos aqui por Terras Algarvias mais propriamente em Alta Uma mão cheia de surpresas Handful of Surprises Bem-vindo, Welcome Câmara Super de Louvain Como podem ver metemos aqui a fonte grande E cá estamos nós em alto aí naquela colina A bandeira de Portugal Como podem ver lá ao fundo Não sei se conseguem ver mas está muito, está muito longe Nesta pequena aldeia típica da Lentejana vamos dar uma visita aqui pela aldeia restaurante do Catim do comércio local a casa grelhada Ok isto é um pouco cedo, estamos no início de Setembro Já é meio de Setembro praticamente, todos 27 graus Mas está agradável Casas pintadas de branco estou a água de mel Agora não dá para ver mas isto está alto, está entre quatro colinas da Serra do Caldeirão, está aqui um pouco escondida Aldeira alta Temos ali a igreja Matriz Olha que engraçado, estão a ver? Artesanato Um casamento é, alta que serviu de ponto de referência para os navegadores portugueses, é, devido à sua localização elevada e estratégica. Popularia, temos aqui a igreja, máquina de a à gravia. Colo a, a farmácia, vamos ali, o Igreja, vamos lá ver a igreja, vamos entrar lá dentro. A porta está fechada. Porta aqui, é este dos As assentos. estamos com, com o azar que a porta está, está tudo fechado. Pode ser mais tarde, esteja aberto. Segunda a sábado às 14 horas, é só a tarde. A igreja Perical na Senhor da Associação de Alte não estou a ver o horário Segunda a sábado às 14h às 17h30 Está fora do nosso horário Casa de Alte Estou a ver a igreja e estou pronto Não posso falar muito de igreja porque não Não vamos lá, lá dentro a sua fundação é uh, do século XV e sofreu remodelações no século XVI e, e XVIII mas, mas não se consegue dizer porque estamos lá dentro e não vamos ver ah, o que é que podemos dizer mais continuar a nossa visita para aquele lado, vamos para, para a fonte. De qualquer maneira, a economia, particularmente agrícola, eu vou demorar uma hora. Bora, cadê? Uma hora? Sim, então a gente não vamos fazer nada. Vai já já para o carro, deixa estar. Vou para o carro, vou, vou, vou ir para é aquele lado. Tá, vou ver a fonte, também não sei, digo eu. Como é... eu estava a dizer, a economia, normalmente, é agrícola e de sequeiro é, a produção de, de aguardente, medronho, mel, queijos e cezaria. É o que. Ver as casas todas branquinhas, engraçadas. já continuar os painéis. Costuma-se fazer aqui artesanato de... de esparto, madeira, cerâmica, que é vendida por todo o Algarve. Também costuma fazer é a rendas e crochê Largo José da Graça, fundador da Folha de Alta Grande amigo da sua terra Muito bem As fontes ficam para aquele lado As casinhas branquinhas e confeitaria que chama-se a maioria os doces à base de, de amendoim e mel é, acompanhadas com uma um aguardente de é uma maravilha vou continuar aqui comida também temos a galinha de, de cabidela ou o gal caseiro, né? as papas e o jantar de milhos. De qualquer maneira podem encontrar essas, todas essas receitas na internet. Centro de educação, estão vezes tudo com calçada, as ruas. Temos aqui, deve ser é uma escola, é a escola de alta. Vamos lá de ver... Aqui estamos nós a filmar... Vamos ver... A Rua de alto. Até a escola... Estamos de jogos... Continuamos... Caminho da Fonte... Lá está a bandeira de Portugal, as são um pouco apertadas, como estão a ver, tudo em caçada tradicional. vão muitos a acreditar que estava vez sido habitada pelos árabes. Costumo estar aqui muitas floreiras, que agora não vimos nenhumas. Cheia de, jardim, de sardinheiras, mas agora não. temos mais uma capela. Vamos lá ver se está, vamos lá por ali, por aquele lado, ver se é a lá. A camaneira vem, vem aqui do, do pequeno comércio, a atividade principal aqui desta zona é que temos aqui, a memória do infante Dom Henrique, discípulo homenagem do Altenso, com nações de 1960. Vamos ver. É imagem. Vou aqui lado. Foram aqui identificados vestígios da ocupação romana desde o Neolítico, a colonização romana e o domínio visigódio. Visigódio. É, ...no Primo-Muçulmano, -so Arthur, na sua um povoamento fortificado. É, é por isso estava ali nessa altura começaram a aparecer as amandoeiras, as ferroeiras e as figueiras e como é que está fechado o painel nenhum informativo que igreja é esta? então vamos continuar o nosso caminho as casas típicas com as seminárias vendadas Estão a ver, tudo aqui na, na colina como isto fica quase tipo no vale Estão a ver e agora vamos a caminhando para, para a Fonte Grande É este caminho aqui é a ribeira, passa ali daquele lado que vai ter a, a cascata que temos que vocês podem ver no outro vídeo que se encontra também aqui no canal a versão que os cristãos. É, é para isto bonito. Vamos ali a ponte. Uma pequena capela. E a Ribeira. Está a gravar, não está? Está a gravar, está? Agora, comece-me esta avenida. Avenida do Dr. Manuel Enxergou. Notável Escritório Algarvio Agora temos aqui, com bastante água até, a Ribeirão. Como estão a ver? Olha para isto. Um espetáculo, não é? Agora, deste lado cá. ali, julgo que ser aquela que vai ter a cascata, os peixinhos ali embaixo. vamos lá continuar, proibido pescar, é. esses marotos, estavam estava a pensar em apanhar os peixinhos, não podem, não podem pescar, não não, ah, temos ali um gato, só o gato é que pode pescar, ali 26 km, padaram de 3 km Esta é, né, via Algraviana, também mais um curso pedestre este pequeno parque de merendas durante uh, muitos séculos as águas da, da ribeira bastiam, bastido pela fonte grande, alimentavam a aldeia, uh, as lavandeiras uh, tomavam de estar aí, agora já não, hoje é dia né Ia para regar também as hortas ainda regavam algumas, algumas hortas, mas pronto isto é uma, é uma grande piscina não é, trai aqui milhares de visitantes Olha lá. um patinhos aqui, fez espetáculo. e o pessoal vem para aqui tomar banho, um pato Sim. já foram feitos vários montamentos na fonte grande é ali os peixinhos é, ali, Estão aqui as crianças está um espetáculo muito agradável, tranquilo é. temos aqui um pato quá, quá, quá, quá, quá, quá. É. É. isto não fala além lente já, só fala gravio não nos entendemos mais uma fonte aqui é a gente juntar... está fonte grande, também costuma saber os festejos do 1 de Maio, festival, folclore, isso tudo costuma fazer também aqui nesta zona, mas aqui mais uma fonte aqui encher os cântaros. lavar a roupa, essas fontes fonte de água corrente, todos, todos que pedem frescura Tens beijos de toda a gente e não deixas de ser pura. Olha, muito bem. Ó oh, fonte de água corrente, todos te pedem frescura. Te Tens beijos de toda a gente e não te deixas. e não deixas de ser pura. Olha, pronto, aqui. Lembranças do Filho da Terra, 1948. Temos ali mais o poema. Kevin irá ler agora de seguida. Força, -se, Kevin, não é o que está aqui a dizer? De bordo. É lá, aqui do senhor Cândido Guerreiro, sei é lá, aqui este. Costa Algarvia, pelas enciadas flamejam cactos e erguem-se mirantes. com os casais albicimos, turbantes, acendam para um, o mar e as comidas, e erguidos contra a fúria das. Nortadas, Monchito e São Miguel, os dois gigantes guardam curiosamente e vigilantes as de moiras encantadas. De Brondite, <coughs> Sinopoli, a rocha de alto, recorta em campo o de uma. céu de esmalte, o heral, o dito, cartil, de capacetes. Nas as sutanhas, ardem, os aranos, os e o algarve é todo unido, virão, minarete, sobre o mais belo dos mediterrâneos. Pois é, um texto um bocadinho, um bocadinho de guerreiro, um texto um bocadinho difícil de ler, está um bocadinho complicado. Temos aqui mais um texto de, de Gilianos, carta de malrear, que nos, nos, nos escreve, transforma cada traço em uma instância. E enfim, é o que vocês estão aqui a ler. Façam pausa e leiam vocês. E, e temos ali mais uma um obra de arte aqui dentro da, da ribeira. talvez então, isto é muito aplausível para, para piqueniques uh, Nascente de água vem daquele lado, né? como, como é óbvio que estamos a seguir aqui junto à aldeia, como já tivemos a ver em as imagens passámos por um café, restaurantes, né? vocês já sabem que tempo temos aqui para onde abastecer podem ir a banhos nestas pequenas represas vocês veem aqui a água da grande fonte da origem à Ribeira de Alte que já fizeram mover moinhos outra hora Vamos a ver, aí temos aqui, fonte pequena para aquele lado, mais um poema, Cândido Guerreiro, morte do grande poeta, é, 1955, façam pausa no ecrã e olhem se quiserem ler este texto, vamos agora passar aqui junto à ribeira, depois já, temos agora aqui, o que temos aqui mais para ver, olha, vamos vigilar se não é bonito, é? olha ali tantos peixinhos, Temos aqui um dito de relógio de sol, mas parece ser isso, mesas para o pessoal sentar-se. vamos ver aqui as mesas. Bem é agradável. Relógio de sol, fontes, alto, barbecue, restaurante, etc. Isto agora também é um bocado cedo, isto também são quase 11 horas da manhã. Este tipo de castelo. Vamos lá seguir. O resto do moinho, já vou botar a câmera para o outro lado por causa do sol, e trocar de mão. O resto do moinho que isto devia de circular, e rodava, e aqui dentro a água caía, a veria e ia, ia rodando, ia moendo. Agora já não, já não, na roda, está perro ou está mesmo trancado? Estão qualquer coisa? Então, a ver como é que era? Está agir, mas não... não deu. Olha lá, paisagem magnífica. Deu um saltinho aqui, estão aqui para o Algarve, aqui por Alto. Ribeira, ribeira da Alta, Ribeira Grande. É? O queijinho, pozinho algarvio. Ali, parecia ser medronho, mas está um bocado de roxo é sempre bem especial, é encerrado para férias, como terminou o verão agora, é encerrado, olhem Olha as árvores que os dias da geração, como já tinha visto há pouco, alfarrobeira, vê se as alfarrobas lá em cima, tem uma outra aqui no chão, vamos a continuar, vamos ver, continua-se a ouvir os Restaurante, bar, pô, fonte pequena. Hum. Férias agora. Tudo em calçada, caminho arredinho. Pessoas com com dificuldade, podem vir também cá. Terra vermelha e roxa típica. Chegámos aqui à fonte. Estão é, a ver. O pessoal que me vir aqui nestes pequenos bicos tomarem. tomar, tomar bem, vem para aqui banhar-se. Agora a correr daquele lado. Mais para ali ao fundo. Deve ter alguma deve ter para aí uns 2 metros, talvez, 2 metros, 2 metros e meio. Sentido proibido. Vamos ver. Espaço envolvente, bastante agradável. Apinhado aqui pelos bares. E estas pontes. Vamos ver, temos aqui um brilhador é cinco muito fora de serviço. circuito à direita. Aqui há algumas pessoas a comerem. as suas marmitas e a comer um bebê bastante agradável estrangeiros é, uhum. o café que está fechado agora já passou a época de verão pessoas daquele lado ah não, vamos lá, antes eles aberto estão a ver Lista de preços, café 80 centimos, é, chave de café com leite, um euro e meio, podem ver fonte grande. Pessoas ali onde lavavam um casal a descansar a desfrutar aqui do da sombra é, e aqui a ponte vamos passar para outro lado. Vamos ver. A escada ali em cima também. Agora vamos lá passar aqui ao ponto. Vamos ver como é que é. É lado. Está a ser a carreira. Só deste lado aqui é que está a água que está divertida e Os pequenos diques que eles fizeram, os canais. Aqui. não o vezes. Ok, Ao desconcerto do mundo. mais um, para ver que quiserem ler Luís de Camões século XVI estátua Vamos aqui onde, onde lavavam Podem ver aqui as lavandeiras. Vinham aqui a lavar a roupa. Daqui a pouco ter aqui os pés de draga e lavavam aqui. Estou ali dentro. Doutros lados. O jogo deve ser igual. Aqui no canal. Olha com aquela pequena fonte estava ali daquele lado. Vamos tenho de lá, eu, eu tenho de lá ver. Como a ver? Dá para passar para o outro lado lá. Dá para passar para o outro lado lá. Daquele lado é a mesma coisa. Agora para descerem... daquele lado... e deste este lado. O motor... E a Ribeira está com água... Algo... Está com água transparente. Onde que a bati, já bati na luz com outras transparente, não estou a ver dá para ver o fundo não estou a ver vamos lá continuar ver agora a fonte aqui este um pequeno de água deve ter de pescar eu acho que o olho de boi que é também nomeado onde costuma nascer a água chama-se olho de boi Um pouco mais acima daquele café que temos esta pequena ponte, onde a é seca também. Uma água ali retida e vários caminhos para caminhantes. Grande gala internacional do acordeão. Também é muito típico aqui nesta região, 25 de Agosto, 5 de Setembro de 2021, também já foi, há aqui várias atividades, é um instrumento também bem tocado aqui nesta, nesta região, e por todo lado um pouco, é o, e alentejo é um também. Temos aqui mais um texto que vocês podem ler em casa se quiserem, vou aproximar para conseguirem ler, parem o vídeo e leiam se o desejarem. Estamos aqui não estamos a ver. Há pouco não estava a identificar isto, mas pronto. Qualquer maneira esta parte aqui que vocês estão a ver, isto é um palco. E ali é os assentos, onde as pessoas se assentam aqui nestas bancadas para assistir aqui ao, ao rancho folclórico e às atividades que ocorrem aqui esporadicamente. Eu vou colocar aqui alguns cartazes a passar no, no ecrã de atividades que realizam se realizam neste sítio para vocês terem uma ideia do que é que habitualmente se passa. Covid-19 estamos para a Bolê. Temos aqui o sítio que o pessoal toma banho. Estou a ver ali dois, dois jovens a preparar-se para o ato do mergulho. Está fria a água? Está! É. <risos> Tem que ser de uma vez show. <risos> Ora, Pronto isso. meus amigos e obrigado por assistir! Aqui da alta, da Fonte Grande e da Fonte Pequena E, e pronto, sejam felizes! É um grande viagem para todos vós! Obrigado! Até uma próxima aventura! Este lado temos mais uma parte engraçada de ver. Vamos ver. Alminha, bom dia. Oh, olha que é ela. Temos aqui a colega. Estou aqui no meio de uma filmagem. <risos> Tudo bem? <risos> Tchau. Aqui a Ribeira, uma colega de trabalho e os patos. Vamos a ver esta parte aqui: sabonetes de azeite. Com o azeite faz muita coisa. Estão a ver? Não para aproximar-se mais. Vazilhas do, do azeite, cristais, etc. Estão a ver? casa dos meus avós não são meus são avós de alguém mas pronto todos temos avós ou já tivemos das fontes alto fonte grande é o que eu estava a dizer também em agosto costumamos realizar muitas atividades aqui agora estamos a ver aqui mais uma santa que diz aos mortos desta freguesia PNAM já observar de perto Uma pequena capelazinha. Estou e aqui um pouco mais acima, Estrada dos Chutes, nós vivemos ali. Vamos para aquele lado ver mais alguma coisa interessante. E temos lá ao fundo a Bandeira de Portugal com o sol sobre a Alta. Como podem ver, nós temos deixado o carro ali daquele lado e fomos andando até a Ribeira Grande, a Ribeira Pequena daquele lado. É bem engraçado. O sol a de frente não deve ser muito... mas é... giro.